O curso de biomedicina da FSG é um dos poucos, se não o único, que oferece quatro habilitações: a banco de sangue, análise ambiental, análises clínicas, que é onde os alunos mais escolhem por enquanto, e bromatologia. O diferencial também é que o nosso estágio ele é feito fora, a gente não faz estágio interno, eles fazem direto 684 horas fora para o mercado de trabalho, em laboratórios conveniados com a faculdade e que aceitam nossos alunos para estagiar. É uma experiência nova cada aula, é uma coisa nova que a gente aprende a cada dia isso deixa eu bastante feliz, principalmente quem gosta de matérias como química, biologia, vai se identificar bastante com o curso. Tem a parte das aulas práticas também, que é muito bacana no curso, então tu consegue aliar o que o professor te ensina na sala de aula com o laboratório, depois mais no final tem os estágios, então está sendo bem bacana. O nosso grupo de pesquisa está cada vez maior, eles estão aprendendo a lidar com o próximo. Isso para nós é muito importante, trabalhar em equipe. Depois, no final, a gente começa a ter uma noção maior da parte clínica, que é o paciente, ou até mesmo em outras áreas, né? que a biomedicina ela dá habilitação em análise mental, em bromatologia, em banco de sangue. Então, é bacana a gente começa a ter uma noção maior do qual vai ser o campo de trabalho depois de formado. É bem, bem bacana o curso. Tem que ter um diferencial, é o que a gente tenta no curso de Biomedicina da FSG, fazer o diferencial. Eles têm que saber que eles não estão lidando com uma amostra de um colega como eles fazem nas aulas práticas. Ele é um tubo, atrás de um tubo tem uma pessoa, atrás dessa pessoa tem uma família. E tem que ser responsabilidade. E o curso de Biomedicina da FSG tenta fazer essa diferença. Eu acho que fazendo a diferença, nossos alunos vão estar empregados, bem empregados e faceiros com a escolha feita, que é o curso de Biomedicina, né? que eu sou biomédica. Não tenho reclamar também.